A pandemia de covid-19 foi assunto de diferentes lives realizadas pelo projeto Reconexão Periferias entre 2020 e 2021. Muitos dos problemas que aconteceriam foram previstos por nossos convidados que por aqui estiveram desde que a doença chegou com força ao Brasil. Muitos desses problemas, no entanto, já existiam bem antes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 a gente vai ter muitas mortes tanto dentro quanto fora e a gente sabe a cor dessas pessoas. As mortes por COVID também têm cor. Pessoas negras têm morrido mais do que as pessoas brancas, né? É fácil coletar esse tipo de dado aí no, no Peru? Não, não é fácil. Não. Para mim para mim fica muito interessante ter dados específicos de raça, de, de, de população. É por isso que, que eu que, que eu quero fazer. É, bom, é um tópico. É um interesse específico da, de pesquisa. Mas tem Geralmente, já temos um registro é, do, do, do tema racial, porque tem esse estigma. E, e a pessoa que tem que perguntar é o um médico, e tem medo de perguntar, não sabe como perguntar corretamente. E temos. Uhum. Completa. Temos. Sim, mais de 50 grupos indígenas, então é, a codificação é muito difícil, não é uma codificação automática. E então tem um subregistro enorme é, sobre o tema racial. E atingem especialmente as periferias. Quando você olha doenças, por exemplo, é, pressão alta, é, a tuberculose, e todas essas doenças que são consideradas comorbidades como para o coronavírus são doenças que têm impacto, sobretudo em pessoas negras, e pessoas das periferias ou a, a doença com relação à saúde, ao coração é por uma alimentação, doenças como tuberculose é por conta de ambientes extremamente insalubres, casas com ventilação deficitária. Então nós estamos falando de um, um vírus que ele vem ele não é democrático, igual pessoas, algumas pessoas eu yeah. Ele é, ele pega em ser uma certa camada que tem cor e sépia de uma forma muito mais grave. Então, e além disso, da questão dessas doenças, está a questão, por exemplo, de serviços básicos. Igual quando nós temos, igual pessoas em periferias, nós não temos iFood, não chega Get Ninjas, não chega Uber Eats. Então, as pessoas têm que sair mesmo para comprar comida. Tem gente no centro de Brasília que não precisa sair de casa para nada. para nada Só desce para pegar a comida. Não, em perfeição você tem que sair. Tem que sair para é. comprar. Você não consegue ficar preso dentro de casa. E muitas vezes o transporte é péssimo. E aí você pega um ônibus lotado para poder resolver aquele centro tipo de problemas. É uma, uma outra vivência. Domingo, por exemplo, no bairro onde eu moro, estava faltando água. Para se proteger, ficar em casa, Apesar de recomendável Nem sempre é fácil Ficar em casa, eu vou falar Ficar em casa não é fácil Ficar em casa não é fácil ficar... E assim, tem sobretudo para a juventude Sabe, jovens assim Que não é o meu caso Mas jovens que gostam de roler à noite tal Um tempão ficar dentro de casa É difícil, sabe Está muito complicado é... E como sempre Os maiores esforços a abnegação e os riscos ficaram a cargo das mulheres sobre o feminino pairam é, inúmeros inúmeros é, questões culturais muito nós mulheres somos questionadas e pressionadas socialmente por diversas missões responsabilidades que seriam do conjunto da família mas que recaem sobre nós se eu pensar no isolamento social, eu estou dizendo que eu estou concentrando durante 24 horas, no mesmo lugar, todos os elementos que demandam dessa mulher, atividades, resoluções, que demandam dessa mulher empenho, trabalho. Então, tudo recai sobre essa mulher, inclusive os estresses, todo o estresse possível relacionado à gestão desta casa. E se eu pensar que também, esta mulher está em um lugar de em situação de violência porque antes ela trabalhava durante 12 horas do dia ou seu companheiro seu agressor trabalhava 12 horas por dia agora estão 24 horas dentro de casa uhum. significa dizer que esta mulher está convivendo 24 horas com seu agressor e nós autorizamos por exemplo a violência doméstica a violência doméstica ela é um crime cultural que é autorizado pela sociedade a sociedade tende a ouvir uma mulher pedir socorro e alegar que aquilo é de cunho privado. Que ainda tem a questão dos filhos que estão fora da escola. E ela, ela, cabe a ela, porque o legado cultural diz que a mãe que é responsável uhum. por essa educação, a alimentação, que por vezes o auxílio emergencial sequer saiu, para aquela família, e ela, ela não pode ir para a rua, porque ir para a rua significa poder adoecer os seus filhos, e a mulher se preocupa com os seus, não com ela. Na mídia, a palavra solidariedade passa a ser usada como nunca, mas na vida real... Então, eu espero que essa febre de todo mundo falar em racismo, que, de fato, eles percebam que nós não estamos aonde deveríamos estar. E estamos aonde não poderíamos estar. Porque sermos a maioria dentro do sistema prisional, se encher do jeito que a gente está enchendo, é, cemitérios da vida, né? estarmos dentro de, de, de diversos trabalhos subalternos, está aí um exemplo absurdo que foi semana passada, a morte do menino, do, do Miguel. né Isso. Por quê? Porque a pandemia, é, por mais que tenha que ser colocado né, que empregada doméstica não era pandemia é para todo mundo, então todo mundo vai lavar sua loucinha, vai limpar seu chão, mas os brancos não entendem assim. Porque eles não conseguem entender, porque eles não tiram o que está enraizado desde sempre. Eu mando e você obedece. Essa história de falar em quarentena não é para vocês. A quarentena não é para vocês. A quarentena é para nós. Vocês têm que vir lavar, têm que limpar, têm que ir na rua passear com o cachorro, porque vocês podem ser infectado. Eu não posso ser. Enquanto isso, o povo nas periferias se organiza. Eu estou sentindo que tem uma que tem uma outra uma outra coisa acontecendo. As coisas tem algo acontecendo nesse momento. Que não, é igual, que não é igual ao que aconteceu em momentos passados. Em virtude de muitas coisas, em virtude, claro, que tem uma pandemia acontecendo, claro que tem um verme na presidência da República, claro que tem um vírus em, em circulação, claro, tem um, um monte de outras coisas, mas também tem uma, uma condição de consciência crítica da, do povo preto, do povo na, das periferias, é, das camadas do, do nordestino, das mulheres, é, daqueles que o que eu chamo, né, pelo menos quando eu vou escrever alguma coisa, dos subalternizados, é, tem um nível de consciência crítica um pouco superior nesse momento. jovens que, que já passaram pela... Como é que eu vou te falar, Jesus? É... esqueci a palavra. Da formação e agora já partiram é, é mestrado, doutorado. Isso. Assim? Então... É isso. E aí a partir do momento que você pula essas etapas como eles estão fazendo, e, e aí e nós, e aí esse povo, ele está fazendo a devolutiva do que os ancestrais como eu e outros, né, construímos. E a pandemia oferece novos aprendizados a partir de antigos saberes.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 há 520 anos, desde a chegada, sabe, uhum. da invasão do, dos primeiros visitantes, dos primeiros vazeiros, primeiros colonizadores aqui da região, os indígenas eles têm esse sentimento. Durante essa live eu, gost... eu, eu falei muitos povos indígenas que é, eu, eu queria mesmo falar porque né, o ministro da educação disse que odeia, a falar, é, odeia a palavra, é, a odeia a palavra o, a, povos indígenas, né? Ele falou, né, Reninha? Ele... Então a gente, cada vez mais a gente vai falar povos indígenas. Exatamente. <risos> a importância e as carências do SUS ficam mais evidentes. Quase 400 casos por dia. Quase 400 casos por dia. Isso significa que esse número vai dobrar em pouco tempo. Não, e aí você pensa assim, ó, no estado inteiro eu tenho somente... É, 53 leitos públicos, leitos, e de UTI, eu tenho 48 leitos de UTI público. Se eu tenho 400 casos por dia, eu não tenho um leito para todo mundo, né? A perseguição e o preconceito também aparecem. Não Fala que... a questão dos indígenas, né? Aí ah, eu Isso. tenho os, os indígenas também transfronteiriços, que tem indígenas no Brasil, tem indígenas no Paraguai, e também os professores também não estão indo na aldeia, né? O caso em Dourados, os indígenas estão sendo subjugados, que estão disseminando o vírus em Dourados, que é onde tem maior índice de contaminação, mas na real são os frigoríficos que transmitiram a doença para toda a cidade. Na educação, o desafio das aulas remotas. O governo do estado, ele acionou agora um contrato com a TV. Agora as aulas são, são transmitidas pela TV, um canal que é quase desconhecido. Hum. Gastou horrores nesse contrato, mas mesmo assim a molecada tá na rua, soltando pipa, de máscara, soltando pipa, mas estão na rua. <risos> que são os outros desafios com relação à educação à distância aí no estado, Jaque? O acesso. o acesso. O acesso é... a? É Aos meios digitais, né? Hum. Por, porque eu tenho, a, eu tenho às vezes, um, uma família que a mãe tem um telefone e ela tem três filhos. Como que vai passar a atividade? Essa mãe vai trabalhar, ela, ela é uma empregada doméstica, porque aí eles, ela, eles continuam trabalhando. Aí ela chega no final do dia e vai passar a tarefa para o filho ou para os filhos, né? Uhum. Aí fica, aí liga para o professor meia-noite, manda mensagem, aí questiona a nota. Os trabalhadores pagam a conta da crise. Empresas de aplicativos faturam alto. Estamos aí ajudando a economia do Brasil aí a girar. né Pensávamos que iríamos ser mais valorizado Durante essa pandemia, durante essa crise aí que todos nós estamos enfrentando, foi justamente ao contrário, cara. As taxas é, desvalorizaram bastante, aumentaram demais o número de entregadores, né? E assim os aplicativos veem nós como descartáveis, né? aplicativos aí é, precisam saber e reconhecer o nosso valor. Então, a população é uma parte essencial, fundamental. Nós, entregadores, somos uma parte fundamental, assim como o restaurante, né, os estabelecimentos são uma parte fundamental, né? Porque o único que está ganhando com isso tudo mesmo, de verdade, é, é as empresas de aplicativo, né? Só elas, mais ninguém, porque teve aumento, teve aumento pra, das taxas pagas para o cliente final, teve um reajuste de aumento para o estabelecimento, não teve reajuste para nós entregadores, né? Estão explorando mais nós ainda nessa época de pandemia. Então, essas plataformas aí, é, todos têm que saber que eles são os verdadeiros vilões, né? Professores adoecem e crianças pobres sofrem mais exclusão. Na frente de um celular de oito polegadas para desenvolver uma atividade escolar, é pra, junto com uma pessoa que não tem, de fato, a formação necessária, é um crime contra essa criança. Tem cinco escolas que eu conheço que ou o coordenador ou o diretor de escola morreram de Covid durante a pandemia. E a única coisa que eles estavam fazendo era trabalhar. Então, um sistema educacional que não reconhece a condição que a gente está passando é um sistema educacional criminoso. Sofrimentos se ampliam, mas já existiam antes. Então, o que acontece no momento de pandemia, no momento de vulnerabilidade coletiva, é a gente demonstrar, é a gente, a gente conseguir ver com maior clareza algo que já está posto dentro da vida cotidiana e normal é quando a gente falar aqui olha quem tiver doente tem que se isolar num cômodo em casa e aí eu vou te falar uhum. e aí a gente trazer aqui mano não tem cômodo em casa caralho as pessoas dividem banheiro em alguns lugares quando não dividem é um quarto para todo mundo sala banheiro dez cabeças um único quarto e um único banheiro para todo mundo exatamente a gente... ah, lavem as mãos não tem água filha da puta chegado água duas vezes por semana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 Viva é o um processo transformador de uma sociedade, né? E junto com a organização coletiva, produz o um milagre humano. Como é que a, as pessoas, os familiares, né? Estão se organizando nesse momento de quarentena para que esse atendimento não, não, não, não se perca. Mas acho que a gente também vai percebendo, quando a gente consegue acessar essas pessoas no território, né? A gente também vai percebendo alguns prejuízos né, do, da saúde mental como um todo, né, nesse contexto da pandemia. Assim, né? Então, eu acho que muita... Eu acho que lá no, no território é, lá da Brasilândia, a gente é, tinha uma, uma parte grande dos usuários que, que trabalhavam né, no, num programa também de trabalho da prefeitura, que também foi interrompido por conta, do, por conta da pandemia, e aí a gente vai vendo um, um sofrimento intenso dessas pessoas pelo isolamento, né, pela ausência do trabalho, que era uma coisa que, para além da da questão financeira, né, era um organizador da vida e da saúde mental. Tenho visto que na que a comunidade ela tem, é nesse momento de, de, de pandemia e de ao mesmo tempo de esquecimento, ou não sei se um esquecimento proposital ou não sei, mas assim, de uma certa forma, a comunidade, historicamente, ela tem se organizado para lutar contra as suas dificuldades, então, aparecem os problemas, mas a, a comunidade também é criativa no amor e, como eu falei, numa espécie de milagre humano, no sentido de também achar respostas é, para esses mesmos problemas. Movimentos sociais vão até onde o noticiário não chega. Só que a gente precisou abrir uma cozinha comunitária para poder estar tá oferecendo uhum. refeições nas praças. A gente está oferecendo, em média, de 300 a 400 marmitas por dia. É um, uma quantidade ínfima, porque para uhum. mais de 6 mil pessoas em situação de rua que tinha estimativa em janeiro, Então, muita gente não recebe essa alimentação. Porém, já, já minimiza um pouco o impacto que teve na pandemia aqui, pela questão seguinte, muitas ONGs não conseguiam se manter porque as doações diminuíram para caramba. Em Curitiba, né, cresceu, porque assim, pra gente, um a gente aqui, já, já antes da pandemia, muito antes, a gente já percebia que a, a, o número de população de rua cresceu, multiplicou. As pessoas em situação de rua, elas morrem sim, só que elas não, não, não vão para os noticiários. A gente teve pessoas que veio a falecer aqui em Curitiba pelo Covid, temos pessoas que tão, ficaram isoladas é, numa casa que foi montada para receber pessoas em situação de rua é, que estavam com Covid, mas assim é, a gente não teve vaga suficiente, como qualquer albergue não tem, vaga suficiente, e não é elas não são vinculadas nas mídias, então tipo, as pessoas em situação de rua morrem, assim como qualquer outra pop população, pelo Covid. A única diferença é que elas acabam não aparecendo nos números, até porque não é vantajoso para nenhum político que esses números apareçam. Porque a luta por um país mais justo vem de muito tempo. Mas, com todas essas dificuldades, a gente não consegue é, seguir a vida sem olhar para o nosso semelhante, para as dificuldades que o nosso semelhante enfrenta no dia a dia. E, com essa pandemia, hoje, a gente teve que unir forças, né, se unir com outras entidades, para a gente poder trazer um pouco de ajuda para essas pessoas que a gente sabe que mesmo que a gente faça, mesmo que a gente distribua a festa básica, <risos> mesmo que a gente faça é, distribua material de, de higiene, é, mas ainda é muito pouco, porque antes da pandemia já faltava muita coisa. E a pressão popular sobre a política é a saída. O governo não pode estar tá paralisado. Tem que atuar no pequeno produtor que é o que produz alimento, como a Kelly falou, frutas, verduras, feijão, arroz, né? São esses produtos que são a, a, o fundamental numa alimentação, mas também atuar em relação ao, ao grande produtor para distribuir alimentos para a população, porque o povo nesse momento tem que ter o que comer. Sim, e é por isso que tem crescido entre os movimentos. É uma palavra de ordem que a gente não vai né, morrer nem de vírus e nem de fome, porque muita gente que já perdeu o emprego, né, já foi colocado no olho da rua por causa dessa crise, é, já começa a dizer, olha, se eu não morrer de vírus, eu vou morrer de fome, porque eu não tenho como, é, não só nem pagar as contas, eu não tenho como garantir comida na minha panela. Então isso está muito concreto. né? Assim... Movimentos sociais e os novos coletivos enfrentam a pandemia, a desesperança e o abandono, firmes na convicção de que a organização e a ação do povo podem trazer novo alvorecer. Como disse o já saudoso poeta Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro,